Carai, que eu ainda não sei se, se vou ter frame rate. Uh, se vou ter a frame rate uh, decente para jogar. vai vai, fica cala a boca. Não, não vais. vai, vai. <risos> te tá, é? vamos aqui. Tá, uh, anda, Rui, anda comigo, boxe. Uh, eu vou, mas ainda, o mapas apareceu. Queres tá qual Queres aquela que dá mana <risos> ou a partida de mana? Não precisas. Então, vá, vai o Rui, meio. Ah, o percote é suporte, tá bem. Pois. Ah, mas eu também sou suporte. vais, vais. TUNK OP DAMAGE, pronto. Os temples yeah. ativam daqui a 10 segundos, portanto, estão aqui 3 top. Uh... Yeah, yeah. Pá, might be complicated. What the fuck? E agora Sim. como é que nós fazemos? Vamos ao lo Ah, perdido! É ninguém ficou muito leiro. Não, eu tinha os lápis. Matei? Vem. Pronto, já acabou. Já podem voltar para as lanes. Eu não percebi, o que é que se fez? Destruiu é assim, a... a to, top está toda destruída quase. Yeah. Olha, vou apanhar aqui a Ward. Olha, está a gente atrás. <risos> <risos> Consegues? É um Muradin! Estás bem? Sim, sim. Deve saber é se assim faz bem é, também é. Ok, então 4 top, mas eu e o Zebra aguentamos que a gente somos muito a fortes. Pode ser um bocado falta do, do, do voice chat do Dota, porque a gente aqui não conseguimos comunicar para, para o pessoal daqui. Os russos não falam. Olha, o Temple vai ativar, foi É, estamos a ver. Eles estão a, a forçar a bot, eles estão a forçar a bot. O Vitor está eu a bot. tankar a torre Então o Temple só ativa a bot, What the fuck meu. Estes gais é que percebem como é que o mapa funciona, agora o tempo só ativou o bot, eu e o Zebra estamos a correr bote. Posso ir bem rápido? Estamos a chegar. Estamos a ir, estamos a ir. David já está, eu estou a chegar. Está aqui a gajinha invisível. Vai, o temple é nosso. O David, onde é que tu vais? sou doido, pá! Estou a morrer! Estou a morrer! Não percebes que eu sou doido, Cazero? No daquela p... dá-me mana! Dá-te mana? Eu não dou a mana a ninguém! Eu já destruímos esta torre! Agora que estou a ver, tipo, vai para a torre, está tipo um de vida! Ah! Cuidado! Estou balls deep! Ai, que banho terá isso! Eu vou entrar! Ahahahah! Obrigado! Eu estou bem. Bem. Bem. bem, eu estou bem, estou bem! Vai já, vai já, vai já. Ai que o de eu dei se aquele já não tivesse dado blind o gajo tinha que morrer. Ah. Tempo, vamos, viu, vamos tempo. ao tempo, vamos ao tempo, Ii, baixo. Tá tempo um de baixo. Iiii, está aqui um monte de gente. Iiii. Nós, nós vamos ao baixo, David. Ahhhh, o que é que eu faço aqui? Oh, oh. Então eu vou mido. Eu tá fico à Não estou aí. Não consegues dar a ideia de ti próprio? Não. Vocês <risos> vão um sustain. David, estou a chegar, calma. Estão aqui 4. calma. Ele ah, fez mesmo. ultimate, acho. Como é que tu tens essa mount? Eu, não sei, mas... Eu... Zé! <risos> não, quer dizer, como é que ele tem aquela mount? Aquela mount em particular. Tive que fazer o city mount Tive fazer o Seeds <risos> Camp. Top lane. Estavam a atacar a gaja errada, pessoal. Meninas! os <risos> tops? Nenas, calma, a equipa está toda a chegar puto! Kaboom! Olá, olá! olá. Quem é? O meu nome é David. Mas então um todos os bots. Estávamos puto, mas ouvimos a tua chamada. A tua está chamada um casalamento. Olha, olha, olha, olha, o, olha o que nós somos a suir em comparação. Ai não, estamos a suir em comparação. Então. <risos> oh meu deus! Estou tentando de matar o Tanky Wheeler puto! <risos> Cinco gajos contra a gente e a gente tá a fugir Cinco caraças que eu tenho aqui um não, Desculpa Uh! Tenho aqui a McFlurry 92 É um ano mais velha do que eu Puta Eles querem-me matar ah! Pera, Pessoal estou a usar a táticas do Dota para fazer bloco. Estes meninos não levam bloco. <risos> Puta os gajos estão a perseguir o nosso ringer e tipo, o boss está-lhes a destruir a base toda, porque já destruiu duas os gajos, todas. Os gajos estão é disparados a matar aqui, eu e o <risos> <risos> Não funciona. Os Ills. Os Illings. Olha aí, pessoal, olhem aqui, olhem aqui, olhem aqui, ratos, Não tem manda, mas olha. Não, isso é Watchtower meu, isso é só tipo a Warp. É? Isso é só o meu Warp. Está aqui alguém, caraca. Está não, Mas está é por baixo disso está o tempo? velho. Ah, desculpa. É lá! É lá! São dois! Eu vou morrer, pessoal! Eu vou morrer... Ah, falhei o... falhei o... falhei o... o ah. Hulk, Cuida está aqui gente. Nasci tudo! Ok, as 5 pessoas... as 5 pessoas da equipe inimiga estão aqui. Ah, vamos perder! Mas por acaso eu devia ter ido contra os champions, porque para dar push, uh, me deu mais damage contra os champions. Pessoal, o que é que eu faço? Nada. Perto Esperas por nós. Eu sou calma. Foda-se. Vai. A gaja vem sempre a mim, puta do caralho. Não estava muito longe. Vocês estão no caralho, eu vou acertar que a não está longe. Ai, a gaja matou o meu. Eu já reparei Já, já deu-me um despawn Essa McFlurry Ainda que é gente. A está só, está só a parecer que está a cair <risos> Minimizei o jogo, quando minimizei o jogo isto saiu hum. a ver? E depois quando voltei a polo isto voltou a entrar